Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho de alguns equipamentos que estão aqui E que eu aproveitei para fazer um videoclipe Um videoclipe rápido, que eu chamei aí de videoclipe express Em mais ou menos 6, 7 horas de trabalho A gente fez tudo, a captação e a edição Daí eu pensei, como não tem playback, ele vai tocar ao vivo A melhor coisa é gravar várias vezes, porém com mais de uma câmera, para eu ter uma boa base. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma Sony Alpha 6300 como câmera de apoio, peguei uma lente de 50mm e coloquei uma outra, uma Canon, com uma lente 18 135 E fomos gravando ao vivo, ele fez uma, duas, três. E aí na quinta vez já estava legal, já estava com o aspecto que a gente queria, com as duas câmeras fazendo essa tomada, e a gente fez mais um take para garantir, e foi esse que valeu. Em relação à iluminação, a gente preferiu trabalhar à noite para ter mais controle sobre o clima, sobre o que a gente queria para esse clipe. E eu usei esse refletor da WorldView, esse Super LED. Tem um sistema que você sabe exatamente qual é a temperatura Kelvin que você está trabalhando. E você pode, inclusive, misturar os LEDs. São 12 LEDs potentes. São 6 para cada temperatura de cor. Então, você pode graduar o seu equipamento para trabalhar exatamente nas condições que você precisa. No caso, como eu fiz à noite, a gente trabalhou em 3.200 Kelvin. Bom, agora que eu já falei um pouquinho de como a gente fez esse clipe rápido, é, esses equipamentos estão disponíveis em todo o Brasil pelo site da Worldview ou na loja física aqui em São Paulo. E o que eu gosto bastante, esse por exemplo, eu vi o um protótipo dele há alguns meses, ele ainda estava em estudos e eu vi que já prometia ser um equipamento muito bom. E agora a Worldview lançou, colocou no mercado, e eu gosto como eles fazem esse trabalho de pesquisa, conversam com os clientes, até chegar num produto de excelente qualidade, que facilita cada vez mais o nosso dia a dia de trabalho. Bom pessoal, agora que eu já comentei como foi feito o nosso clipe, vamos dar uma olhadinha. Ela só quer paz. Até o nosso próximo Supertech. Tchau. Banais. Se ela tiver muito afim, seja para picais, ela nunca vai deixar claro. Então entenda tem sinais do é um paraíso. Suas curvas são cartões postais. Não tem juízo. Você já teve hoje, não tem mais. Ela é o barco mais bolado. Que aportou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa. Não cansa jamais. Ela dança, dança. Dança demais. Ela já acreditou na mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana De 20 anos atrás Não quer cinco minutos No teu banco de trás Só quero um jeans rasgado E uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano Com fundo racionais Hoje pode até chorar Só quer notícias boas Pra se ler jornais Amores reais Amizades leais Ela gosta de fotos, Ama os animais Coisas simples pra ela São as coisas principais Sem cantada Ela prefere os originais Conheço caras legais Mas nunca sensacionais Não é suas sua, nega, rapaz Pagar a bebida é fácil Difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer ver o que é capaz de fazer você sentir inveja de outros casais E você vai ver que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Essa mina é uma daquelas fenomenais Vitamina é proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida Despedida por seus filhos mais ou mais Pra que mais? Ela não cansa, não cansa Não cansa jamais Ela dança, dança Dança demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana De 20 anos atrás Não quer cinco minutos No teu banco de trás Só quer um disco e uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano Com fogo racionais. Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Paz Hoje ela só quer paz E ela só quer era...